Olá pessoal, é, como a gente havia prometido no grupo que a gente ia falar sobre algumas ferramentas, quero apresentar para vocês hoje uma lixadeira angular de 4 polegadas e meia ou 5 polegadas, que ela comporta o disco de 5 polegadas também, da Dewalt. Nós adquirimos essa máquina uns 9 meses atrás, é, o modelo dela... DWE 4324B2 Essa máquina nós compramos no lançamento, ela é uma máquina que não possui escovas de carvão, é uma tecnologia nova. É uma máquina muito moderna, uma máquina espetacular, é uma máquina com 1700 watts de potência é uma potência absurda de trabalho, ela não perde rotação é, no momento do trabalho. A gente usa ela muito aqui na marcenaria para lixar nosso estampo de mesa, aquele estampo de mesa é, inteiço, 1 um metro de largura, 90 centímetros de largura, que vem cerrado lá do Pará, né? Aí a gente faz um trabalho com ela aqui. E depois no cantinho do vídeo aí a gente vai colocar foto de um ou dois trabalhos feito com ela para vocês verem a qualidade que essa máquina nos traz. A gente, ela está desmontada aqui, vem com o um acessório normal né, para prender o disco, a travinha aqui pra você tá bambiando, você tira, a gente coloca um adaptador pra lixa nela, a gente trabalha quase, quase que só com isso uma máquina muito boa, acompanha uma outra chave que é Allen então, é... isso aqui também faz parte aqui, a gente trabalha sem isso daqui, a gente trabalha com o adaptador direto aqui, então é uma máquina é seguinte, uma máquina além dela ser tecnológica, ela não ter escova de carvão, é uma máquina pela potência dela uma máquina leve até, é... tem trava de gatilho, você não aciona o gatilho vocês podem ver aqui, ó, você não consegue acionar o gatilho acidentalmente. Só, você só aciona se você destravar e puxar aqui. Eu não vou acionar por enquanto, vou estar tá terminando de mostrar a, a máquina. É, uma máquina tem refrigeração aqui, ó nessa parte. Tem que só ficar esperto, manter isso aqui sempre limpinho, no, no ato que você estiver lixando. Isso aqui tampa tudo de poeira. Você tem que soprar com o compressor para para manter ela bem, bem refrigerada, é uma máquina espetacular, ela tem freio, né? ela para praticamente instantâneo, quando você tira o dedo do gatilho, é, ela tem um outro sistema muito interessante, que se você estiver em funcionamento, trabalhando com a máquina, porventura faltar energia na sua rede elétrica, é, ela não religa sozinha quando a energia voltar, você pode estar com o gatilho acionado que ela não vai religar. Depois a gente vai até demonstrando isso. É, a gente usa ela muito com, adaptada com esse disco aqui. Ó, com velcro. Esse aqui está até detonadinho já. Mas a gente usa ela muito adaptada com esse disco aqui. Ele, é, ele enrosca direto aqui. Ó. Aí a gente só dá uma travadinha aqui. Pronto para o trabalho. É, a gente usa muito aí a gente cola a lixa aqui não sei se na região de vocês vai ter é, vou estar tá mostrando tá pegando uma aqui para estar tá mostrando para vocês nosso disso não tá legal esse que vai vai ser descartado ó que você colou a lixa aqui ó. pronto tá pronto para trabalhar é uma máquina muito potente ela é forte mas é muito forte mesmo ela é uma máquina que você para quem porventura adquirir uma máquina de início, você tem que treinar com essa máquina, porque ela se torna perigosa. Ela é muito forte, se você deixar ela dar topada, é... bater essa extremidade do disco aqui, ela dá um coice realmente, ela é muito forte. Apesar de que ela tem um sistema também, que se você bater aqui, ela para, certo? Se você der uma topada com ela, ela vai parar. É... É uma máquina que tem a função homem morto, chamada, né? Eu nunca testei, nunca tive o coragem de deixar ela cair para ver. Se você tiver com ela ligada e porventura aconteceu alguma coisa, ela cair, ela desliga automática. Ela, ela, ela já desliga né? a questão do gatilho e o freio também para a máquina automática. Certo? Vou estar tá retirando a lixa aqui a gente vai estar tá ligando a máquina para vocês verem. Vocês verem a função do freio que eu expliquei para vocês e a função da, da queda de energia da rede. Primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês a questão do freio. Eu vou acionar a máquina, vou soltar imediatamente o gatilho e ela vai parar. A questão de 1 um ou 2 segundos, ela está totalmente parada. Ela não fica girando, viu pessoal? Ela para de imediato. Então, vai fazer um barulhinho. Vamos lá. Ligou. Parou. 100%. De novo. Espetacular cara, uma máquina que eu, é, em termos de lixadeira, nunca usei nada igual. É, aqui a gente tem a rota orbital da Dewalt também, mas essa máquina praticamente substitui tudo. Eu consigo fazer, meu filho consegue fazer acabamento somente com essa máquina, usando lixa 80, lixa 36, lixa 220, lixa 400. É, até lixa 1500 a gente usa nessa máquina, fica espelhadinho. Depois que a gente pegou a mãe de usar essa máquina, a rota orbital praticamente fica parada. É um espetáculo. É, vamos partir agora para estar tá mostrando para vocês a questão da, da falta da rede elétrica. Eu vou ligar a máquina, vou retirá-la da tomada. Vocês vão ver que ela vai parar, depois eu vou voltar com ela para a tomada, com, simulando uma falta de energia na rede e ela não vai religar. Ok? Então, vou ligar a máquina, LED verde. Detalhe, tem um LED aqui... É... Se a LED estiver vermelho, ela não liga. Aí eu vou estar tá explicando para vocês que é a questão da, da que houve um, um, um pique, um famoso pique de energia. Ela não vai religar. É o que eu vou simular aqui agora. Bom, máquina em funcionamento. Aí a questão do freio não vai funcionar, viu pessoal? Porque não tem energia. Ó, gatilho está acionado, voltou a energia na rede. Estamos simulando. LED vermelho fica piscando, eu estou com o dedo acionado no gatilho e ela não religou, certo? A gente tem que soltar, o LED ficou verde, certinho pessoal? Ó, agora ela vai religar, ok? Outra função que essa máquina tem, vamos supor que a sua rede elétrica está intermitente, ou um outro possível caso, uma criança na sua oficina. É, essa questão da criança é, é o que a gente talvez a gente pode, pode acontecer não é o que a deu alto explica para ela mas é o que eu que eu penso que possa acontecer então aqui a máquina está normal tá apta a trabalhar certo é, vamos supor que a sua energia fique intermitente dá um, uma, uma, uma, uma vamos dizer uma queda de energia uma oscilação de tensão certo que porventura a energia fica indo e voltando, indo e voltando. Então eu vou simular no gatilho. É, vocês vão ver que vai chegar um momento que ela bloqueia, que ela não funciona. Olha só. Vamos supor. Se a energia deu um pi, a energia voltou. Se a energia deu outro pi, a energia voltou. Se a energia foi intermitente. Cinco ou seis tentativas e ela bloqueou. Aí ó, não funciona mais. Olha só. Pronto. Não funciona. O que, é que eu tenho que fazer? Tem que retirar essa máquina da tomada, o LED vai piscar um pouquinho, vai apagar e religa, apta a trabalhar novamente. Vamos supor, vamos supor a outra possibilidade que eu estou dizendo, eu creio que talvez é uma segurança para isso, você não está na sua oficina, sua máquina está ligada na tomada, chega uma criança e começa a mexer nisso daqui. Ó, a criança liga, mexe, mexe, mexe, e continua apertando esse gatinho aqui, bloqueou, entendeu? Bloqueou, aí acabou, a máquina não, não vai funcionar enquanto você não resetar ela na tomada. Isso, isso são a, a, as tecnologias empregadas nessa máquina. É, eu estou gravando esse vídeo, pessoal, porque eu não vi nada, nada na internet dessa máquina. Então, estou gravando para quem estiver procurando uma lixadeira para resolver os seus problemas na oficina. Eu não encontrei nada melhor no mercado. Não tem nenhuma máquina no mercado com uma empunhadura excelente de trabalho, um conforto muito grande. A máquina não é pesada. Eu não sei o peso dela ao certo, mas ela é muito confortável. Acredito eu que ela deve estar em torno de 1,5 kg a 2 kg de peso. É um espetáculo, cara. Eu... Muito satisfeito com essa máquina. é Após nove meses de uso, a máquina está com a aparência ainda muito boa. É, não estou fazendo propaganda para The DeWalt. Estou passando uma dica de uma boa ferramenta para os amigos do grupo. Não são, não somos patrocinados pela DeWalt. Apesar de 99% das nossas ferramentas serem na DeWalt, não temos nenhum tipo de patrocínio. É, então, é a dica que eu deixo para vocês. Quem está precisando de uma lixadeira... Para resolver os problemas, para soltar serviço com força, quando precisa de rendimento, é a máquina top. viu? É... Claro que existe lixadeira de 7 polegadas, com disco maior e tal... Mas para mercenaria eu acho que a de 4,5 polegadas, e 5 polegadas igual essa máquina aqui Não tem nada melhor Tem gente até que inclusive usa esse disco aqui maior Mas eu não gosto do disco grande Eu prefiro esse aqui, acho que me dá uma agilidade, me dá um, um acabamento melhor Certo pessoal? Então tá aí mais uma maquininha apresentada é, Aqui que a gente possui Máquina top de linha, quem estiver precisando de uma máquina, não sei quanto está custando hoje, mas deve estar na faixa de uns mil reais, com a alta do dólar, até uns mil duzentos reais essa máquina. É, eu, eu posso até pesquisar, talvez deixar um link aí na descrição do vídeo, para onde tem o preço melhor. Essa máquina foi adquirida é, numa loja que a gente compra muito dela aí, não sei se eu posso divulgar o nome dela. É, então... É, na época foi lançamento, a gente comprou com um precinho legal de lançamento. Foi meio que um tiro no escuro, porque a gente não conhecia a tecnologia. Mas hoje, depois de nove meses de uso, está é, aí a máquina. Excelente máquina. Vou deixar aqui o modelinho para quem quiser dar uma busca aí no, no Mercado Livre. É, dar uma busca aí no YouTube, não vai ter nada sobre essa máquina. A Gente, é o primeiro vídeo que vai ser postado. Tá aí, excelente aquisição para quem estiver procurando uma lixadeira para resolver os problemas da oficina. Tá ok? Muito obrigado pessoal. Se puder dar um apoio, inscreva-se no nosso canal que sempre vai ter vídeos novos subindo.